Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, estamos juntos hoje na lição número 8. Quem está assistindo a primeira vez, meu nome é Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem. Estamos aqui juntos para meditar na palavra de Deus, compartilhar um pouco do conhecimento, nós damos aula de bacharel em teologia, meio de teologia, treinamentos para lideranças, treinamentos para professores e outros cursos a mais, ok? Então vamos aqui, o mestre por excelência que se fez servo. Que lição maravilhosa nos temos, nossa revista, esse tema está excelente. Tá? E nós vamos meditar nesse tema, o mestre por excelência que se fez servo. É, mas antes eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, deixar seu like, tá? E clicar no sininho à sua direita, para que você tenha acesso a todos os conteúdos que nós temos em nosso canal e são lançados todas as semanas, amém? Muito bem, vamos aqui então na nossa lição, o um mestre por excelência e nós temos como texto áureo Marcos 7,14. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes, ouvi-me vós todos e compreendei, né? É fantástico esse convite de Jesus para nós. E a verdade aplicada, disse assim, é fundamental e as verdades e os princípios dos ensinamentos de Jesus Cristo dirigam todas as áreas da vida dos discípulos de Cristo. Então, nós temos, na palavra de Deus, acesso aos ensinos de Cristo e nós devemos nos permitir, tá? Nos ser direcionados por esses ensinos. Três objetivos. Mostrar que Jesus trouxe esperança com seus ensinos, ressaltar a grandeza dos ensinos de Jesus e destacar que Jesus fez uso de métodos pedagógicos. De referência Marcos 1, versículo 9 ao 13, por favor, você leia aí, ok? Eu já vou nos comentários para ganhar nosso tempo. Na introdução disse assim, observaremos na lição de hoje que ao proferir seus magistrais ensinamentos, o Filho de Deus trouxe esperança e renovo a muitos, mostrando ser o mestre dos mestres. Isso é fantástico, porque quando nós propomos ensinar, nós queremos dar às pessoas uma nova visão, uma nova forma de se perceber, de olhar o mundo, para a pessoa ter uma opção de né, se permitir escolher viver algo novo. Tá? E o mestre dos mestres é fantástico, ele fez isso é fantasticamente. Vamos lá, o servo que oferecia esperança. O servo oferece um novo ensino de esperança, o servo oferece um ensino de esperança aos desesperançados e o servo veio trazer esperança aos nossos corações. É, o texto nos diz que nos evangelhos podemos observar Jesus como um valoroso mestre. Podemos dizer que ele foi o maior educador que já viveu nesta terra. A par desta certeza, podemos observar que o evangelho de Marcos está repleto de seus ensinamentos, discursos e parábolas. Jesus ensinava e oferecia esperança através do seu ensino, em cada um de seus 16 de capítulos deste evangelho. Interessante que eu admiro muito isso de Jesus, a arte do ensino, né? Nós temos alguns livros que tratam especificamente da pedagogia de Jesus, né? Alguns livros eu digo que temos, que eu li, né? É, existem muitos livros fantásticos, tá? Que nos mostram, né? Como Jesus, tá? Usa né, essa metodologia, como Jesus conhece a arte, tá? Eu lembro vocês, sabe, tá, que os gregos né, eram grandes mestres, tá? E se você percebe, as escrituras tá, estão tecidas, existe um tecido fantástico da arte, do ensino, tá? Nos evangelhos, Jesus fazia isso com uma grande maestria. O servo oferece um novo ensino de esperança. Marcos apresenta uma abordagem motivadora sobre o um novo começo marcado por um anúncio alegre e esperançoso. Né? Texto de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, diz Veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus, é, dizendo, né, arrependeu se e crede no evangelho. Tá? Então, esse texto é fantástico, né? porque o texto aponta para o reconhecimento Doce ensinamentos de Jesus sobre a proclamação do reino e a chamada a uma nova vida, sobre nova perspectiva. É, Jesus, ele começa né, pregando, anunciando. Né, e a mensagem é muito desafiadora. tá? Arrependei-vos e crede no evangelho. Veja, a palavra grega, arrependei-vos, né? a raiz metano, metanoim ou metaneu, né? Tá? Quando fala de metanoim, né, se você ver no léctico, strong, tá? ou às vezes vem como a raiz metanoia, tá? o que que é? Tá? É repensar os pensamentos, repensar teus conceitos, repensar tuas verdades. Então, Jesus chega é, convidando as pessoas a pensarem sobre si mesmos. Quem vocês são? Né? E João Batista tem uma mensagem semelhante, né? Jesus também traz essa mensagem de arrependimento. Arrependimento não sempre quer dizer sobre o pecado, tá? Arrependimento significa pensar meus pensamentos, meus conceitos, verdades que às vezes eu penso que são verdades e não são. Eu interpretei assim, então é, às vezes as nossas a nossa religiosidade nos priva do melhor de Deus. Então, o texto bíblico diz que há momentos que as pessoas são confrontadas né, com as cedidas e assim, vós disseis que sois filhos de Abraão, ou seja, fica uma interrogação, né? vós disseis que sois filhos de Abraão, seja, será que não é? Será que você é ou não é? Se fosse atualmente, seria um desafio nesse teste para nós. Tá? Vocês são crentes mesmo? Essa é a interrogação, tá? Agora, não se espera que os outros digam se você é ou não é. É para você se olhar para dentro de você, ver teus pensamentos, teus conceitos, tuas verdades, tá? E ver os resultados aonde te levam essas verdades que você prega o que você disse que você é, a ver os seus resultados, ok? Então, esse é um novo ensino, né? É um desafio. O servo uh, oferece o um ensino de esperança aos desesperançados. Jesus disse, porque o filho do homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Assim, o evangelho de Marcos esclarece o mestre veio ensinar, solidarizar-se e libertar pessoas oprimidas e excluídas pelo sistema religioso de Israel, tá? Então, é, aqui nós vemos o quê? Né? É interessante quando você percebe, tá? Que ensinar, solidarizar-se solidarizar e libertar, né? Ou seja, é uma forma de ensinar, tá? De servir, é uma forma de servir Aliás, é ensinar, e ensinar ajuda outros a serem livres. Né? Então, quando nós pensamos no ensino, né? ensinar é o quê? Ensinar é ajudar uma pessoa tá? a se mover de um ponto A a um ponto B. Então, o objetivo do mestre né? é levar as pessoas a pensarem nessas suas verdades né? e ir além daquilo que eles são, daquilo que eles vivem. Sempre, tá o nosso ensino deve ter por objetivo mover as pessoas do estado em questão para um estado melhor, um estado desejado. Ajudar as pessoas a serem livres. O cérebro veio trazer esperança aos nossos corações. A preponderância, tá? ou traduzindo, né? deixando uma palavra mais fácil, a predominância, né você seja, aquilo que aparece, Tá? predomina né, no sistema religioso de Israel, que é, tornava a vida do povo hebreu precária. Tá? Então, o jeito, a forma de ensinar os religiosos não empoderava essas pessoas. Em vão, disse, porém me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Agora, eu coloquei aqui uma frase, e eu gostaria que você pensasse bem nisso todas as vezes que nós usamos recursos naturais provocam ou trazem resultados naturais, tá? Então, se o ensino é plena ou seja, ou seja, algo humano naturalmente, tá? Se eu ensino somente com a técnica humana, tá? Eu ensino só o o que está escrito, tá? Ah, mas não levando à aplicação, não levando à vivência, tá? isso vai procurar, vai dar um resultado limitado. Agora, Jesus ele não ensina, como disse assim, mandamentos de homens. Tá? Ele não está ensinando uma forma intelectual, cognitiva de viver uma vida com Deus. Tá? Jesus ele ensina de uma forma... Que o espírito do homem é tocado. tá? Quando nós vemos, nos examinamos diante das palavras de Jesus, o motivo, tá? a razão de por que que estamos fazendo o que estamos fazendo. Então, Jesus aparece para ensinar e combater a hipocrisia e trazer a esperança para com os fracos e oprimidos. Timóteo, Paulo, Timóteo, diz que Jesus é esperança nossa. Então, quando vemos Jesus ensinando, vivendo, isso que ele ensina, fazendo o que ele faz, tá? nós temos uma esperança que é possível, Jesus como 100% homem, ele nos mostra que é possível ter uma vida congruente, tá? uma vida que condiz com a palavra de Deus, ok? Dois, o cérebro que oferecia instrução, o servo possuía uma sabedoria que veio do alto, o servo possuía uma sabedoria jamais vista e a sabedoria do servo prevalecia sobre a sabedoria dos sábios judeus. Optamos por incluir em nosso estudo os ensinamentos de Cristo, segundo o Evangelho de Marcos, de modo a apresentar sua sabedoria em seus discípulos, em seus atributos, aliás, estrutural, literário e teológico vamos lá, em num o ser possui uma sabedoria que veio do alto. A sabedoria remete ao conhecimento de algo ou ser instruído. Então, Marcos nos faz ver que Jesus veio, né? Que Jesus foi, tá, Um homem muito sábio. Por quê? Porque cultivou estes conceitos e experimentou essas verdades, né? Então, dentro desse conceito de sabedoria, tá? Que é, é nos remete ao conhecimento de algo sem instruído, tá? então Jesus se permite, ele experimenta isso, ele busca conhecimento. A Bíblia diz, em alguma lição atrás, nós falamos que Jesus crescia em sabedoria tá? diante de Deus, diante dos homens. Então Jesus buscou conhecimento. É, devemos ter muito cuidado para não cair no erro de às vezes afirmar, ah, mas Jesus era Deus, por isso que ele sabia. A Bíblia diz que Jesus cresceu tá, em sabedoria. Tá? Então ele busca o conhecimento, ele escuta as instruções. Né? Então diz aqui que Jesus entraram em Cafarnaum e logo no sábado ele indo à sinagoga ali ensinava. Então por muito tempo Jesus ele aprende, se permite aprender e agora se permite ensinar. Jesus ofereceu respostas e ações prudentes a todos que o confrontavam, né? que se permitia a gestão emocional. Aí tá? eu coloquei essa frase, né? porque é, as pessoas vêm tá, confrontando Jesus, é, colocando perguntas maliciosas, tá? mas Jesus, ele tem uma gestão emocional. O que é gestão emocional? É quando você não se permite que as pressões externas, tá? A opressão externa, os confrontos tá? das outras pessoas não te abala, Você fica tranquilamente. Então, essa gestão, Tá? emocional, essa capacidade de ouvir os outros, respeitar a opinião, mesmo que não se concorda, na respeitar a visão do outro, tá? E honrar a pessoa como ser humano, isso faz que Jesus saiba dar uma resposta adequada e se comportar de forma adequada diante dos outros. O servo possuía uma sabedoria jamais vista. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo. Né? Então, primeiro ponto aqui, veio Jesus para Galileia. Então, no texto, vemos que Jesus percorria toda a Galileia, desenvolvendo o ministério da palavra através da pregação e ensino. O cérebro ensinava os seus ouvintes, expondo que ele veio para chamar os pecadores e não os justos. Então, no Evangelho de Marcos, isso falamos, eu, eu creio no, na primeira ou segunda lição, tá? no Evangelho de Marcos, nós temos o Jesus em ação, né? a pessoa de Jesus em ação. Tá? A ação é o tom de Marcos. Então, Jesus está na Galileia, depois Jesus percorre em tal cidade, Jesus sempre está em movimento, Jesus sempre está em ação. Essa é a tonalidade de Marcos. Tá? Jesus ensina aqui, ensina ali, Jesus está sempre ativo, ativo no seu ministério. Então, isso é um modelo também para nós, né? De nós sempre estar procurando meios, formas de servir aos outros, tá? A sabedoria do servo prevalecia sobre a sabedoria dos sábios judeus. Jesus tinha o um entendimento de que era preciso ensinar a palavra de Deus. Como um bom servo, obediente, que era Jesus, compreendia ter um desígnio de Deus, é, ou um propósito de existência, tá para ser mais claramente para você. Então, disse-lhe, por todo mundo, preguei o evangelho a toda criatura, Marcos 16, 15, em Mateus, texto paralelo, diz que, portanto, ide ensinai todas as nações. Tá? Então, no, no primeiro parágrafo, quando disse, como um bom servo, obediente, que era Jesus, compreendia ter um desígnio de Deus, tá? Se você ler Marcos 1:38, você vai perceber que Jesus, ele sabe qual é a missão dele, ele sabe qual é o propósito da existência dele, tá? E isso vai fazer diferença na tua vida, se você percebe qual é o propósito da tua existência, qual é a missão da tua vida você vai ter clareza sobre o que você fazer, tá? Então Jesus, ele sabe dos destinos de Deus para ele e ele ensina a palavra. Agora ele nos mostra também aqui, tá? Nos dá, né? Uma ordem. Id. Agora quando nós lemos o id, tá? Eu coloquei Mateus aqui. Por quê? Na maioria das vezes, nós enfatizamos o id. Tá? Mas se você olhar, analisar, né, de tá? Você vai ver que a ênfase não está no ir, tá? Mas sim no ensinar, no propósito de ir. Qual é o propósito de ir? Tá? Não é só ir, tá? tem sua vantagem ir, claro, se eu não vou no ensino. Mas qual é o propósito? É ensinar. Tá? Porque senão, nós vamos construir casas sobre a areia. Não queremos simplesmente pessoas que se sintam bem emocionalmente, tá? alegres, mas queremos que tenham fundamento na palavra de Deus, ok? Três, a sabedoria inquestionável do servo, o servo ensinou como receber o reino de Deus, o servo ensinou como servir e o servo ensinou a ofertar. Temos certeza ao dizer que todos quantos desejam, exercer é o ministério com excelência, devem olhar para o cérebro, o mestre dos mestres. Vemos nos evangelhos de Marcos, no evangelho de Marcos, que Jesus com sua pedagogia única fazia com que todos ficassem admirados. E o coração deles transbordasse de amor com toda a com um tom de ternura e sua voz e uma certeza, em sua voz, tem né, e uma certeza de que suas palavras eram impressionáveis, né? Então, Jesus, tá? É, dentro da sua pedagogia, né? Dentro da sua arte do ensino, ele sabe fazer congruência, tá? Ele sabe alinhar, tá? Naquilo que ele fala, naquilo no tom que ele fala, na ação que ele faz, tá? ele tem congruência, ele sabe focar em um só propósito, isso é muito importante na arte do ensino. O servo ensinou como receber o reino de Deus. arte relata que em um dos seus ensinos, Jesus querendo nos ensinar como receber o reino de Deus, ele usa o exemplo de uma criança. Com um modelo de submissão, por uma criança ser graciosa independente do seu pai, ok, está tudo bem né? essas questões de uma criança, ser submissa ser graciosa dependente do pai, ok, agora eu gostaria de citar aqui 1 Coríntios 14:20, que Paulo coloca em que área, como devemos ser meninos tá? é importantíssimo que nós olhamos o que a Bíblia diz né? então 1 Coríntios diz, irmãos não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos onde? Na malícia, e adultos no entendimento. Olha que Paulo, ele compreende de ser uma criança, o que é ser uma criança tá nessa visão. Para que eu tenha um aprendizado, para que eu tenha acesso aquilo que Jesus está falando não é só ouvir, mas eu como ouvir é muito importante isso que estou dizendo para você, tá? Porque o como que eu escuto determina a qualidade daquilo que eu vou receber, porque muitas pessoas ouviam Jesus com preconceitos, olha, ouviam Jesus procurando falhas, mas as crianças se aproximam de Jesus sem preconceitos, sem malícias. Se apresenta como um copo vazio, pronto a receber o que Jesus tem. Porque se o teu copo está cheio, não cabe mais nenhum pingo de conhecimento. Então, permita-se ser menino na malícia. Aproximemo-nos do Senhor sem malícia sempre conceito. O servo ensinou como servir. É fácil perceber que o ensinamento de Jesus era prático e chamava as pessoas à ação. Em um dos seus ensinos, ele nos convoca a sermos servos, assim como ele foi. E ele assentando se chamou os doze e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro será o derradeiro e o é, de todos e o ser de todos o de verdadeiro de todos e o céu de todos agora eu deixei aqui é, um destaque em três palavrinhas tá se alguém né? então se alguém o que é que está dizendo Jesus se alguém quiser né se alguém está dizendo todo mundo pode todo mundo pode ser agora esse se alguém então ele nos mostra algo bem universal, tá? Se alguém, quem quiser, todo mundo pode. Agora, se alguém quiser, quando fala quiser, está dizendo assim, é uma escolha pessoal. Querer ser líder é uma escolha pessoal, todo mundo pode ser, mas cada um deve decidir, tá? Se alguém quiser, Escolha pessoal. Agora, presta atenção, se alguém quiser ser, ser é diferente de ter. Aqui, Jesus nos está dizendo se alguém quiser ter a primacia, ter o primeiro lugar, ter a primeira cadeira. Não. É diferente. está dizendo sobre ser tem muita diferença, tá? Quando você diz ou quando você tem algo e quando você é alguém. Um, uma posição, um cargo, tá? Você pode perder. Mas o ser você sempre é. Quando você é, tá? Isso tem um poder muito mais forte do que você ter aquela cadeira ter aquele cargo, ter aquela posição. Jesus não está falando sobre ter a primacia, ser, ter um cargo, aliás, aqui de posição de liderança, mas você ser líder. Se você quer ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. Ou seja, qual a melhor forma de aprender a ser líder? Qual a melhor forma? É se permitindo ser o um servo, como é que eu ensino, como que eu trato bem os meus liderados se eu não aprendo primeiro a ser liderado, certo? Aqui a questão não é você ter uma primacia, mas você ser, não é ter um cargo de liderança, é você ser um líder, amém? Então o servo nos se ensina a servir. O servo ensinou a ofertar. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou duas pequenas moedas que valiam um quadrante. Diz o texto, versículo 44, que era todo o seu sustento. Ao passo que outros doaram o que lhes sobejava. Olha só, aqui há uma manifestação de fé na palavra. É muito, muito importante que nós peguemos a palavra... Tá? E veja que o texto diz, no Salmo 146, versículo 9, o Senhor guarda os estrangeiros, ampara, nota tá? traduzindo diz: apoia repetidamente, tá? aliás, dentro do grego, do léxico, né? apoia repetidamente, o órfão e a viúva mas transtorna, frustra, importa o caminho dos ímpios. Olha só que coisa linda. Quando essa mulher, ela dá todo o seu sustento, ela está agindo fundamentada na palavra de Deus. Ela está dizendo, Senhor, eu sou viúva, eu só tenho essas moedas, mas eu sei que o Senhor ampara as viúvas. E então está aqui todo o meu sustento, porque o senhor é o meu sustento, o senhor é meu amparo, é o senhor quem me apoia, ok? Fazer as coisas não é só por fazer, é fazer crendo naquilo que a palavra de Deus diz, é fazer apoiado na palavra de Deus, tá? Jesus observa isso. Tá? Jesus não está vendo a quantidade, mas está vendo a motivação pela qual se dá essa oferta. Amém? Muito bem, mostramos que Jesus trouxe esperança com seus ensinos, resaltamos a grandeza dos ensinos de Jesus e destacamos que Jesus fez uso de métodos pedagógicos. Meus amados, Deus os abençoe, tá? grato por vocês estar aí, mais uma vez eu convido você que ainda não se inscreveu no seu canal, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe, possa abençoar esse Brasil com a palavra de Deus e clica o sininho para você ficar conectado e receber sempre né, as notificações tá, das novas aulas. Muito obrigado, Deus abençoe os amados, desejo que vocês tenham uma excelente escola bíblica dominical, a paz do Senhor.